Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e faz um bom tempinho já que eu não apareço aqui no canal, mas é por alguns motivos chamado trabalho. <risos> Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre como montar um kit de maquiagem e até mesmo você marido, você amigo que quer dar um presente para uma pessoa, né, uma pessoa que gosta de maquiagem, eu vou mostrar todos os produtos que uma pessoa utilizaria aqui e são os meus favoritos de 2018 então eu classifiquei eles porque eu usei bastante e eu acredito que a performance dele é muito boa o produto final, né, na hora de terminar a maquiagem eu atualmente não moro no Brasil eu moro na Polônia, então faz com que eu tenha acesso a produtos importados com ótima qualidade, porém nos últimos anos no Brasil evoluiu muito o mercado, né, então tem várias marcas de produtos de ótima qualidade e produtos super acessíveis que eu no caso não tenho acesso, então eu vou mostrar aqui alguns produtos que eu tenho, tanto do Brasil quanto aqui de fora. No então, caso você esteja de fora me assistindo, pode comprar para sua mulher ou para sua amiga, ou para o seu marido, sei lá, ou para o seu amigo. E se você estiver no Brasil também vai equivaler, porque os produtos que eu escolhi aqui você também encontra no Brasil. Então, antes da gente prosseguir, eu espero que você goste dessa ideia. Se Você gostou? Me deixa aqui embaixo nos comentários dizendo quais produtos você comprou de presente ou quais os produtos você já possui. Também não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo, porque aí você pode adi adicionar nesses pedidos, encaminhando já para um colega, para o seu marido, para sua mulher, hum, para o seu amigo. Esse vídeo e é uma ideia para que eles comprem ou tenham uma ideia para montar um kit para ele. Começando, eu tô utilizando a rotina que geralmente eu maqueio as pessoas, ou até mesmo eu utilizo para fazer as minhas maquiagens. Então, vamos começar lá, lá, lá antes da maquiagem. Para você ter uma pele, para você ter um cuidado, por exemplo, você vai no casamento, você, e você quer ter uma pele boa, não adianta você comprar a melhor base. Tudo bem, em alguns casos, a melhor base vai te trazer um produto final, né, uma maquiagem boa. Porém, se você não tiver um cuidado em beber água, em hidratar o rosto sempre, não adianta a base mais cara, que ela não vai resolver os seus problemas. Então, pessoas que têm problema de olheira, é bom consultar um dermatologista para ver os produtos que estão atualmente no mercado. Pessoas que têm pele seca ou oleosa, é bom hidratar a pele, diariamente e fazer um tipo de esfoliação para que esteja uma renovação celular, então aquelas casquinhas que estão aparecendo, geralmente pode ser uma parte da sua pele que está seca e está tentando sair e você nunca consegue então é bom fazer uma esfoliação feito isso, um hidratante que eu gosto muito de utilizar, tanto em cliente quanto em mim é um hidratante Soft Nivea essa aqui é a versão pequena então ele contém cerca de 98 gramas, mas aqui na Polônia, se você está morando aqui, você encontra potes enormes. No Brasil, eu acho que você encontra, na Polônia, custa mais ou menos uns 15 watt, e no Brasil, esse daqui eu comprei numa loja online e eu paguei 28. É muito importante você fazer a hidratação, mesmo que você tenha pele oleosa. Quanto mais você limpa a pele e deixa a pele muito seca, a pele entende que você precisa de mais hidratação e assim começa a formar mais sebo, fazendo com que, a, com que a pele fique mais oleosa durante o dia Se chama efeito rebote, quando você limpa muito, mas você não hidrata É bom você ter esse produtinho para hidratar, porque ele vai deixar o resultado final da sua maquiagem muito bonito Pós-hidratação, geralmente a gente utiliza um primer Tem pessoas que re, é, não utilizam, mas eu gosto de adicionar então eu tenho testado dois tipos de primer. Esse aqui é um primer da Bioderma. Ele tem a função de minimizar os poros. Então, durante esse ano eu comprei na metade do ano, eu achei que ele adiantou muito a minha pele. Ele custa cerca de 50, 60, 70 reais. Então ele não é um produto barato, porém, é, assim, com o resultado final eu gosto muito. Recentemente eu adicionei um novo produto ao meu kit, que é o Revlon Photo Ready, que também é um primer. O Revlon Photo Ready, a sensação que eu tenho é que ele, se ele fizesse um filtro no seu rosto, assim, e com esse filtro ele tampa todos aqueles poros, aqueles cravinhos, assim, então ele deixa a pele mais sedosa, mais macia. Os testes que eu tenho performado com ele foi que, a base fica bem sequinha e ela dura muito mais. Então, são os produtos... Esse, tô amando, realmente, esse primer. Ele custou cerca de 69 watts. Mas você pode encontrar, às vezes, numa promoção por 59, 50, até 49. Que a gente hidratou a pele e aplicou o primer. Geralmente, a gente aplica uma base ou um corretivo direto. Vai depender muito da pessoa. Eu sei que no Brasil, agora, está muito quente. Então, geralmente, se você aplica muito produto, vai derreter... Sua pele vai derreter, mas esse inicial, esse passo inicial que é a hidratação e aplicação de primer, eles são conjuntos, né, são coisas que vão te ajudar a fi fixar essa base durante o dia e manter essa pele muito boa. Então eu escolhi duas bases aqui, eu utilizei durante, eu escolhi três bases, três bases. Eu escolhi três bases que me ajudaram durante esse ano. Então, a primeira base é essa Health Mix da Bourjois. Aqui na Polônia é bem barato, então é um produto mais acessível. Mas eu sei que no Brasil a Bourjois é um produto mais caro. Então, você vai encontrar ela por R$70. Reais, 80 reais. Aqui na Polônia você encontra por mais ou menos uns 35. É uma textura bem, bem confortável. É tipo base para senhoras assim, mulheres ricas. Então ela tem uma textura bem, bem confortável. E se você estiver comprando ou procurando produtos, sempre dê preferência para produtos que tenham esse pump. Porque o pump ele ajuda, que você dose mais a maquiagem, então vai durar mais. Pra, né, ter por uma longa data. Se, é, se você só comprou uma vez por ano. <risos> o outro produto que eu também gosto de... O gostei esse ano foi o... A Maybelline Super Stay Foundation. Ela já tem no Brasil, se eu não me engano. Então ela é uma fórmula nova, que é para pele bem oleosa. Eu tô escolhendo esses produtos porque eu tenho pele oleosa, então eu já testei. Muito maravilhosa essa base da Maybelline, ok? Ela dura bem, ela deixa a pele bem sequinha. Em algumas pessoas, por terem peles mais, é, mais secas, pode ser que fique muito seco demais. Então aí você tem que controlar. Tá bom? A última base que eu indico, Revlon Color Stay, foi uma base que eu tenho utilizado recentemente e assim, eu gosto de indicar ela, porque ela realmente traz um ótimo benefício, assim, ela dura bem, ela aplica, fica bonito na pele, então gosto muito dela. Vários maquiadores utilizam essa marca e essa, essa base, então realmente vale a pena. Certo? Após você aplicar a base, você tem que... Você não precisa, né? Mas, uh, geralmente, a gente aplica o corretivo. Então, eu trouxe dois corretivos aqui. Esse é o Aging Rewind Instant Aging. Pode variar um pouquinho de, uh, de país para país, mas esse aqui é um corretivo que tem uma esponjinha aqui em cima. E aí, você gira e o produto sai nessa esponjinha ele é um corretivo da marca da Maybelline e eu gosto muito porque ele é um corretivo levinho e ele aplica muito bem não acumula tanto então eu gosto bastante desse corretivo pelo mesmo valor de 30 28 reais então é um produto que eu gosto bastante e um produto que eu amei que foi um achado aqui foi esse Revlon Revlon Concealer ele é um corretivo de uma marca chamada Revlon Pro. Ele é muito bom, ele deixa a pele muito bonita depois que você aplica ele. Tem uma questão de gama de cores muito boas. Eu acho que tem 10 cores essa marca. Deve ter mais, mas aqui na Polônia só tem 10. Ele eu acho que você não encontra no Brasil tão fácil. Porém, se você encontra, possivelmente deve ter lojas já que vendem esse produto. Porque ele é realmente muito bom e muito barato. Na Polônia ele custa mais ou menos 20, 25 reais watts. E no Brasil eu acho que ele vai custar no máximo o dobro, então 40 reais aí no mínimo que você vai conseguir encontrar. Depois que você fez toda essa argamassa na sua cara, você tem que selar esse produto. Então a gente sela com pó. Antigamente as mulheres usavam muito pó compacto, né? Que vinha assim e aplicavam. Ainda é utilizado, não vamos tirá-lo aqui. Porém, é muito utilizado pó translúcido. Então, se você. Você deve ter ouvido alguém falando sobre pó translúcido. Basicamente é o mesmo pó. É o pó, mas ele é pó, sabe? Assim. Então, eu trouxe duas marcas que eu gostei muito de ter testado. Que é da Michelle Palma. Michelle Palma. Michelle Palma é uma maquiadora do Brasil. E ela produziu a sua linha de maquiagem. Então, ela tem vários produtos. Tanto de pincéis, brilhos, sombras, tudo. Eu adorei porque é um pó bem fininho. Maravilhoso. Eu realmente amei. E tá durando bastante. E olha que eu aplico bastante pó. Esse aqui é um outro pó também. Coty Air Spun ele é muito grande ó ele é enorme ele tem cerca de 65 gramas de produto tem muito produto aqui e eu pedi para uma amiga ela comprou em dólar então foi mais ou menos uns 7 dólares esse pó o ruim dele é que ele tem um cheirinho mas depois ele sai você não vai sentir esse cheiro mas esses foram os dois pós que eu amei depois do pó a gente vai utilizar o contorno então Aqui nós tínhamos uma marca na cidade onde eu morava, chamada Kiko. Em São Paulo eu sei que tem Kiko, e eu acho que em Curitiba também tem Kiko. Ou seja, Brasil também tem Kiko, na Polônia não tem mais. Ele é um produto que é um pó, mas... Ui, caiu. Ele é um pó mais hidratado, então ele é assim, nesse estilo Baker. tá vendo que ele é um pouquinho alto, não sei se dá pra ver. Ele tem... Ele é bem clarinho, então eu uso isso daqui para esculpir o rosto. Então você vai ver aqui que tem um pouquinho mais marrom. Ou você vai ver que a sua mulher ou suas amigas, ela geralmente tem um rosto mais marcado. E eu gosto de fazer com isso porque ele é um pó leve. Ele não é um pó que vai marcar muito a textura do seu rosto. Então gosto muito desse. Aqui eu paguei, que estava numa promoção, então eu não vou saber quanto que custou. Mas ele deve ser uns 40 reais. Assim, não é um produto tão barato. E a Kiko, quando você vai lá, eles têm uma gama enorme de produtos. Então vale a pena conferir. Tem em São Paulo que eu sei. Ainda falando sobre contorno: o contorno, basicamente, você pode utilizar qualquer pó mais escuro que o seu tom de pele. Mas tem produtos específicos para isso. Então, Bojoa, de novo. Esse aqui é o Delice Poudre. <risos> tá em francês, ele é um produto muito bom, ó, vou abrir pra você, aqui, e ele parece uma barrinha de chocolate, né, então ele não tem muito, muita cor em si, ele é bem mais transparente para você construir camadas, e eles dizem que tem cheiro de chocolate, mas eu não sinto esse cheiro. Tem um cheiro doce, mas não é de chocolate. Gosto muito deles Também é nessa faixa. Isso aqui, produtos bourgeois, eles são mais caros. Então, vai estar tá 60, R$ reais, pode apostar. E aqui na Polônia, você paga mais ou menos 30 reais, 35, tá? Antes de vir para a Polônia, eu fiz algumas compras no o Boticário Make Be. Então, esse aqui é um produto deles. É um iluminador. E atualmente, eles mudaram a embalagem. Mas, eu sei que eles têm. É, custou mais ou menos uns 60 reais então ele é assim ó ele é um produto é, bem confortável, manteigado e ele é... opa... Tata. então ele é um iluminador bem bonitinho custou esse valor 60, 90 reais aí depois desse da Make B, o produto que eu mais utilizei foi esse da MAC então MAC também é uma loja de produtos mais chiques assim é, e são geralmente produtos mais caros Esse daqui, eu, um amigo meu Trouxe dos Estados Unidos Do México, né Então é esse produto aqui Esse se chama Soft and Gentle Mas assim, ele é um produto Que não vai quebrar tão fácil E olha É maravilhoso Então eu uso em, já usei em várias pessoas Ele combina com muitos tons de pele Deixa eu ver onde que tá esse foco ele é um produto bem bonito, bem sofisticado, assim, ele é realmente mais caro, uns 140 reais. Aqui também custa esse valor, mas assim, ele é um produto bem bom e vai durar praticamente para sempre. Aí a gente já fez toda a nossa pele, então toda a nossa pele já foi feita aqui você não precisa ter todos esses produtos pode ter um de cada um não, essa quantidade de dois, três porque eles vão performar praticamente a mesma coisa, eu tenho mesmo porque eu vou ganhando, eu vou comprando e vou testando algumas partes algumas coisas com produtos novos aí a gente vai mover para a sobrancelha quem tem sobrancelha preenchida é, sobrancelhas bonitas e grandona sabe que não precisa de preenchimento mas geralmente o pessoal gosta de preencher assim como eu como vocês podem ver tá <risos> que eu usei muito que já tá chegando bem já dá para ver a panelinha dele é esse produto aqui é um duo de sobrancelhas da Vult Vult também é uma marca muito boa ele é ótimo custou cerca de 20 reais e para utilizá-lo, eu utilizo esse pincel da Macrilan. Então, produtos Macrilan, os pincéis da Macrilan, eles são muito ótimos, são maravilhosos. Se vocês me seguem aqui no canal, vocês viram que eu ganhei alguns produtos da Macrilan. Então, Macrilan é uma, uma marca maravilhosa que está crescendo muito aí no Brasil. Eu não lembro o valor desse daqui porque eu comprei por uma encomenda, mas. Enfim, existe Você pode encontrar maquilante em todos os locais E tem algumas lojas online vendendo E pra complementar as sobrancelhas Eu utilizo um gel de sobrancelhas Porque os meus pelos Eles são bem grandões né? Opa, aqui Eles são bem grandões Então eles têm que estar sentados No lugar Então eu gosto de utilizar esse gelzinho Tipo assim e só dar uma penteadinha Pra ele ficar grudadinho Isso se chama Brow Drama da Maybelline, tá? Custa cerca de 35 É um produtinho caro só, para um gel. Mas como eu te disse, o Brasil tá crescendo, tem marcas que você pode encontrar o mesmo produto por 10 reais. Só, né, tem que dar uma olhadinha antes de comprar para ver se realmente é bom. Ok? Ok, próximo. Que é a área que a mulherada, a galera gosta, de geral. Que são os olhos. Infelizmente eu não tenho produtos brasileiros aqui, tipo paletas de sombra. Então eu vou mostrar as que eu tenho e tem algumas coisas que você pode encontrar no Brasil, que no caso é Mark, tá? Isso aqui eu ganhei da minha amiga aqui na Polônia. Mark é uma linha da Avon, então você encontra com revendedoras Avon, ok? Isso aqui é uma sombra em creme, muito ótima, eu amo. Outras coisas que você pode encontrar aí no Brasil e aqui na Polônia. Isso aqui são sombras bem maravilhosas da Kiko. Então você pode encontrar Kiko Milano tanto aqui fora do país quanto aí no Brasil. Uh, essa da marca eu não sei o valor, mas não deve ser mais que 20 reais ou 20 zloty. Essas aqui elas são produtos um pouquinho caros, então você vai encontrar por um 29, 39 reais ou zloty, tá? Uh, outra marca que é um local que você pode encontrar muito produto, tanto online quanto, uh, né, presencial, é Sephora, que é um exemplo de sombra, então a marca Sephora em si tem produtos mais baratos e são de ótima qualidade, tá? Então eu gosto bastante, Custa, custou 19 outro esse daqui, mas eu acho que esse é mais caro, e... Uma coisa que tá muito na febre atualmente São glitters Então esse aqui são vários glitters da, a, como que é o nome dessa marca? É uma torre de glitters Então não é glitter tipo carnaval Eles são chamados de asa de sombra Asa de borboleta São produtinhos mais bonitos e mais sofisticados, tá? Eu gosto muito E eu tenho de várias marcas Então você encontra... Esse da Toque de Natureza, Bitarra, Mac, várias marcas atualmente tem. Pra finalizar, você pode encontrar produtos assim. No Brasil eu sei que não tem esse, essa, essa marca assim física em si, mas você pode comprar online. Aqui na Polônia, eles são fabricantes dessa marca que se chama Inglot, então é uma, uma marca maravilhosa. Isso daqui é uma paleta, então você vai lá, você compra essa paleta ok essa esse local aqui e aí você vai grudando as sombras que você deseja então eu, eu fiz essa montagem aqui na lateral e algumas outras essas aqui por exemplo são sombras da Mary Kay então Mary Kay é uma opção também caso você não encontre mas sombras assim da Inglot são maravilhosas são baratas aqui na Polônia custa 15 reais e imagina você dar isso aqui para alguém com sombras básicas, então marrons, é, pretos, douradinho, assim, azul, rosinha. Então a pessoa vai amar. Não é um produto muito caro para você adquirir aqui na Polônia. No Brasil, aí vai ser uns dinheiros, porque é caro mesmo. Certo? Estamos quase finalizando. Agora a gente vai mover para a parte de delineador. Delineador é aquele que as meninas utilizam, ou os meninos. Que você faz um gatinho assim, ou um tracinho preto. Então é uma coisa muito utilizada na maquiagem, é um dos essenciais. Então a gente vai começar com a Inglot, o número 77. É um delineador em gel da Inglot. Ele é assim... Ele é um delineador que você pode esfregar a cara no chão Que não vai sair, ele é prova d'água Ele é muito bom No Brasil você encontra por 110 reais, Mas aqui na Polônia você encontra por 35 R$35 Lembrando que o valor do watts e do real é bem igual de um para um Então Polônia tá só ganhando aqui na parte das makes Outro produto que eu ganhei Esse aqui é de uma marca chamada Tango Ele é um delineador que ele é bem bonito Eu vou mostrar aqui A embalagem dele é bonita e a performance dele no olho e de aplicação Produto vinílico, então ele fica bem... Parece que ele não secou ainda no seu olho Mas ele fica bem bonito A textura não... fica bonito E ele foi bem baratinho, cerca de 11 reais Você não encontra na Polônia, isso é um produto brasileiro E outro produto que você não encontra na Polônia Só tem no Brasil É o delineador da, Ingló... da, da Make Assim, se eu pudesse esquecer de todos os delineadores, esse aqui seria o meu delineador favorito, porque ele tem um pincel bom, ele custou cerca de 50 a 60 reais. E eu acho... Ó, ele tá aqui embaixo. Ele é muito parecido com o da, da Tango, que tá em cima. Então, eles secam rápido. E ele se esfrega assim, ele não sai. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu não encontro no, na Polônia, só se você trouxer de alguém do Brasil por encomenda. A gente vai falar de duas máscaras. Máscaras de cílio ou rímel, como é comum ser falado. Vou mostrar uma que eu acho que não vende no Brasil, essa marca. Que se chama Aives Rocher. Eu acho que não vende. Eu ganhei essa daqui. Tá? não vende no Brasil produto acho que eu não sei que da onde que é só sei que ela é um produto assim só que rímel máscara eles são produtos que você encontra em qualquer marca de vários valores então gosto muito dessa não sei o valor também uh, mas você pode encontrar Maybelline em qualquer esquina <risos> então Maybelline aqui Maybelline esse aqui é um dos rímel que eu utilizei nesse ano confesso que não foi o meu favorito porque eu comecei a testar depois da metade do ano ele é um rímel muito pretinho ele é à prova d'água é difícil de tirar então para quem gosta de utilizar rímel à prova d'água esse é excelente se não você vai testar outros outros modelos tá E aí para finalizar um rosto completo a gente vai para os batons. Batons, esses são quatro opções que eu vou trazer. O primeiro batom que ele já tá no fim da vida é esse batom aqui da Eudora, que também é uma marca maravilhosa, que tem produtos maravilhosos. Ele já tá no fim. Mas é o batom que eu mais usei. Combina com vários tipos de pele, cor de boca, cheiroso, maravilhoso, dura bem. Então, esse aqui da Eudora, da linha metálica, tá? Eudora Sol. E a gente vai para produto da Kiko. Então, esse aqui eu comprei também. Ele é um batom assim. Que é um batom que você pode beijar o chão, chupar a rola e não vai sair o maqui... seu batom. Então ele é um produto maravilhoso. Ele é um produto assim, também. Tá então ele tem essa parte aqui com batom e aí depois ele tem essa outra parte aqui que você passa como se fosse um gelzinho. Então esse batom... Você aplica ele na boca, ele é muito bonito, ele é um efeito vinílico também, ele não sai de jeito nenhum. E tem outros dois batons. De valor desses dois, do batom não vou lembrar, mas eles são um produtos baratos, você pode encontrar. Isso aqui é Bruna Tavares, esse é Plastic Gloss. Ele é um produto que é um brilhinho mais, um gloss com brilhinho Ele não é tão confortável, mas mesmo assim ele dura bastante Custa uns 22, 29 reais E não tem na Polônia E uma coisa que não tem no Brasil é esse produto aqui Que é o, foi o melhor batom que eu testei até agora Ele é um batom vermelho que não sai assim Você pode beijar o chão que não sai é muito bom. Agora a gente finalizou toda a maquiagem completa. Uma coisa que eu aprendi gostei muito durante esse ano. Depois que você faz a maquiagem, você tem que fixar. Então, antigamente tinha aqueles fixadores de tipo cabelo. Tsh, mas atualmente você tem águas que ajudam a fixar. Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um Primer Water. Esse aqui é da Primark você não encontra no Brasil, custa 3 euros, então é um produto que se aplica durante, antes da maquiagem, durante e depois para finalizar, então sua pele não vai ficar com aquele acabamento de pó Aí, custa 3 euros, não tem na Polônia também, mas se você tiver em viagem é uma opção e aqui X Plus, é um produto da MAC, é um produto caro de você comprar, aqui na Polônia você paga uns 90 reais um, mas ele é um produto, assim, chique, sabe? Você aplica, sua pele fica outra coisa. É lindo. Então, depois que você fez tudo isso, você aplica isso daqui, acabou. Acabou essa história. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou mostrar pra vocês alguns outros produtos que ajudaria a complementar o seu presente ou o seu kit. Primeiro produto é um cílios postiços, Esse aqui é só de exemplo que eu tô mostrando, então essas cartelas de cílios postiços você compra fora do país, você compra online, geralmente é bem barato, você paga 10 reais, já vem muitos cílios postiços. E para colar os cílios, você tem dois tipos de cola, essa aqui tá bem sujinha, que é da Atelier Paris. Uma cola ótima, você pode puxar os cílios que ela não vai sair, então, maravilhosa. Tem no Brasil e tem na Polônia também. E essa aqui é a Duo. Então, é, um, é uma cola que custa uns 50 reais, tanto no Brasil e uns 30 e pouquinhos aqui na Polônia. É um produto caro, mas para quem gosta de cílios postiços é uma opção. Outro produto que eu amei, assim, descobri aqui na Polônia, meu segundo vidrinho, é o Duraline. Duraline é um produto mágico que já tem várias marcas no Brasil que criam coisas parecidas mas é um produto que, por exemplo, secou um produto você dá uma pingadinha dele lá dentro e ele volta à vida é assim, mágico o Brasil custa 110 reais e custa 35. então não sei se vale a pena pra quem for comprar mas isso aqui é um essencio, não é essencial, sabe? são produtos pra dar bem legal assim pra você comprar se você usa muito ou é maquiadora finalizar esses vídeos são com os nossos pincéis então, eu trouxe alguns pincéis aqui pra vocês. Esses pincéis aqui da lateral são pincéis que você encontra no Brasil. Então, essa aqui é uma marca chamada The Beauty Box, que é um pincel de aplicar base. Esse aqui é um pincel da Macrilan. Então, se você for em São Paulo, assim, você encontra muito desses pincéis. Esse também é da Macrilan. Foi os pincéis que a própria Macrilan me mandou. Obrigado Macrilan. E esses dois aqui. Esse aqui eu comprei da Macrilan também, que é um pincel para esfumar. Pincéis assim, ó, com um rabinho de cavalo. É pincel para esfumar a sombra, tá? E esse aqui também é da Macrilan, que é um pincel de bambuzinho para aplicar produtos cremosos. Então só um exemplo de pincéis, todos da Macrylan e um da Beauty Box Finalizar esponjinhas, que nunca é... é sempre bom ter sempre mais de uma Porque são produtos para você aplicar, assim, produto no rosto, base, caso você não goste de pincéis Esse é um kit completo de maquiagem, se você tá tanto na Polônia quanto no Brasil Você tem em outras opções, você pode ir na Rosman comprar, que é uma farmácia aqui da Polônia você pode ir também no Brasil, na quem disse Berenice, na Eudora, tem algumas lojas físicas. Você pode encontrar outras opções, assim, sabe? Mais diversas, de diversos preços. Mas esse passo a passo, esse step by step que eu fiz aqui, ele é um, uma coisa que você, se você comprar pra alguém ou você comprar pra você mesmo, é uma coisa que você vai ficar feliz, sabe? Todos esses produtos. É uma coisa que você não vai precisar de outros pra fazer maquiagem assim por um bom tempo. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você não concorda ou se você Acha que tá faltando algum produto Me deixe saber aqui no comentário Porque aí eu posso fixar o seu comentário para as outras pessoas verem Eu vou deixar uma lista de produtos aqui embaixo Na descrição do que eu utilizei Então caso você tenha alguma dúvida Você pode conferir aqui embaixo E é isso, esse foi eu acho que vai ser meu último Vídeo do ano, é, eu não gravei muitos Vídeos esse ano, tava muito atribulado No trabalho, mas eu espero Que se você me acompanha Acompanhou até agora, ano que vem teremos mais coisas, mais vídeos de viagem, mais vídeos conhecendo um pouco sobre a Polônia, espero que você goste, uh, eu sempre estou online nas redes sociais, então Instagram, Facebook, então vai dar uma passadinha por lá, me dá um oizinho, ou aproveita para me seguir, <risos> que é Paranaguá, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham um ótimo Natal, uma ótima né, ano Novo, festa de Ano Novo, e é isso. Fiquem bem, um beijão. Tchau. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. <risos> tchau, tchau.